Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer as minhas leituras do mês de maio, que foram algumas, inclusive, muito boas. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete leituras, diferentes do mês de abril, que eu li muito pouco. Nesse mês as leituras foram até bem proveitosas. O primeiro livro que eu li foi É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, este livro aqui publicado pela editora Suma das Letras. Eu comecei a ler ele numa live lá na Twitch, lá na roxinha, pra quem ainda não sabe. Inclusive, já é uma oportunidade para ir lá e seguir tete.tv. Elite, o mesmo nome que tá normalmente nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, no Twitter e no Instagram. Então, esse livro aqui, o que acontece? A sinopse, na minha opinião, assim, eu não tenho como dizer mais do que sendo duas mulheres que viajam no tempo e trocam cartas enquanto uma guerra acontece. É assim. É de uma maneira bem simples e resumida, mas é exatamente isso que acontece. Mas aí como é que essa guerra acontece, né? Não sei. Como é que essas cartas são trocadas e chegam uma carta, uma carta de uma na outra pessoa, enfim, também não sei dizer. Mas o que eu sei é que o sentimento, né, que era trocado ali como as coisas iam acontecendo, era um sentimento verdadeiro. E apesar de ser meio coração de pedra para algumas coisas, assim, eu consigo reconhecer essa verdade nesse sentimento. E eu achei até bonitinho elas se relacionarem desse jeito, mesmo sem se conhecer no meio desse caos todinho que está acontecendo ali, dessa guerra em tempos diferentes. para quem não sabe, então, tá sabendo agora, isso aqui é um livro de ficção científica com um relacionamento sáfico, e eu peguei pra ler nessa live e terminei, se eu não me engano, no mesmo dia De tão rapidinho que ele é E a dica que Luísa Fajardo, que é inscrita aqui no canal e seguidora também, lá na roxinha Me deu foi, leia o livro e não se importe com os detalhes Não se importe em, em saber como ou por as coisas acontecem Se deixa apenas levar pela história E foi isso que eu fiz Daí no final das contas, né, tudo vai se encaixando, tudo dá certo Na medida do possível também, né Porque assim, não vamos forçar a barra também <risos> no final das contas eu achei um livro muito bom, gostei bastante da experiência de leitura apesar de ainda até agora não entender muitas coisas que acontecem outras coisas ficaram bem claras no final, foi uma, uma iluminação assim foi muito legal essa experiência, recomendo que você, né, se tiver interesse, pegue para ler também sei já que muitas pessoas não gostam, então fica aí esse questionamento, né, essa dúvida o segundo livro que eu li então foi Marrom e Amarelo de Paulo Scott, se eu não me engano é esse o nome mas vai estar aqui do lado a capinha do livro, e ultimamente eu tenho lido alguns Alguns livros importantes, de temas importantes, muito bem escritos, e esse aqui foi um deles. Ele aborda assim de uma maneira muito fluida mesmo, quase como uma, um fluxo de pensamentos, misturado com falas, com situações, né? O dia a dia, no presente, quando ele é parte de uma comissão que visa a implementação de cotas ali na cidade e, no passado, de Federico. E Federico faz a gente perceber o racismo e faz a gente refletir sobre como a sociedade se comporta com relação a questões de colorismo, preconceito e desigualdade, ao mesmo tempo que vive algumas situações delicadas lá no passado que vão repercutir no presente da história, na vida da família dele. O livro ele aborda assim, questões que... São passíveis, né? São muito fáceis de serem muito discutidas, mas que também não são fáceis de serem resolvidas, principalmente na época em que o livro se passa, que é um passado recente, que a gente sabe que é de um governo que chegou ao poder por meio de meios, assim conturbados, não tão legais, que foi ali o começo do governo Temer para frente, mais ou menos. E assim, de uma maneira difícil para se dizer o um mínimo, porque tem muitas é, ligações e lembranças e relação com a época da ditadura que aconteceu no Brasil, e remete também muitas vezes ao questionamento que vai permear a história. Quem é a população negra brasileira? Então esse é um livro que faz a gente pensar bastante, é um livro que traz assuntos, como eu já disse, tem muito, muito conteúdo para discussão, mas que são assuntos delicados, assuntos difíceis de serem resolvidos, vamos dizer assim. Aí logo depois eu peguei um livro de Octavia Butler. Um livro, mais um livro de ficção científica. É ficção científica? Eu nem sei, acho que é ficção científica. É uma distopia, não é isso? Que é o livro A Parábola do Semeador. Primeiro livro da duologia, que eu não sei qual é a duologia Sementes da Terra. Pensando muitos pensamentos depois do final desse livro. Eu comecei assim, sem saber pra onde a história ia, e agora eu quero saber pra onde a história vai. Eu preciso saber pra onde essa história vai. <risos> Aos poucos eu fui me, me afeiçoando, né? E Conhecendo mais Lauren, que é a protagonista E todas as ideias que ela tem A nova sociedade que existe no mundo Que é retratada aqui E muitas outras formas de pensar também Como eu já disse, ele é o primeiro de uma duologia a Duologia a Semente da Terra E o segundo é A Parábola dos Talentos, a parábola, a parábola dos talentos Que inclusive está ali na prateleira E já recebeu muitos prêmios ao redor do mundo né, Ao longo da história, ao longo da sua publicação Aqui, nessa história, alguma coisa rolou com o mundo, e hoje em dia os Estados Unidos são como os países de terceiro mundo são hoje em dia. Só que com ainda mais problemas. A água, ela agora é um bem muito raro, muito precioso, muito caro, e as pessoas, pelo menos várias delas, que a gente acompanha no livro, elas vivem em bairros que são sitiados, cercados, com muros muito altos, protegidos de ameaças externas, que até um determinado ponto da história a gente não sabe que ameaças são essas. Mas tem ladrões, assassinos, drogados incendiários, que aparecem bastante aqui nesse livro e é uma coisa muito interessante de se conhecer e no meio disso tudo Lauren fica procurando sentido para as coisas e ela acaba criando esse conjunto de pensamentos sobre a mudança que ela relaciona a Deus só que a partir de determinado momento esses pensamentos acabam não ficando mais só para ela né não são uma coisa mais escondida dela a partir do momento que ela precisa sair da zona de conforto dela para se proteger e para sobreviver a coisas que acontecem é um caos que a gente estará instaurado ali no bairro que ela vive. É simplesmente um livrão. No começo eu não estava entendendo, eu estava achando a história meio chata, meio parada, meio lenta, mas depois quando as coisas vão acontecendo, meu pai, você fica, caramba, o que rolou por aqui? E eu tô doido para pegar a continuação porque eu estou muito curioso para saber como é que essa história vai se desenvolver e como é que ela vai terminar principalmente. Aí eu dei continuidade a uma trilogia que eu já tinha começado no ano passado e eu estava enrolando apesar de já ter o livro há algum tempo aqui que é a trilogia O Povo do Ar, com o segundo livro O Rei Perverso, depois do primeiro o Príncipe Cruel, que é odiado por muitas pessoas, que é aclamado por muitas outras pessoas, eu sou das pessoas que gostaram bastante do livro. Achei super divertido. E é um livro um jovem adulto que traz seus elementos mágicos, não sei o quê. Não tem muitas explicações, não tem muito aprofundamento. Não tem. Mas aí você pega pra se divertir e acaba se divertindo. A gente também gosta do que é ruim, né? Assim não que seja ruim, ruim de verdade. Mas não é das melhores histórias. Então, essa aqui é a continuação do Príncipe Cruel, como eu já disse. E a gente continua conhecendo o Reino das Fadas. O mundo das fadas. Com mais seres ainda do que tinha no primeiro livro. Que eles aparecem do nada e vão... Tipo assim, não sei para onde. No geral eu achei ele um pouquinho de nada assim mais lento do que o Príncipe Cruel né, mas ele tem uma pegada bem parecida assim, em alguns momentos tem as, as cenas de tensão, de ação, as cenas mais aceleradas, não sei o que, mas no geral eu achei ele um pouquinho mais pra trás do que o primeiro não que seja uma coisa ruim nesse caso porque também tem muita treta política muita intriga que acontece ali, por debaixo dos panos, as coisas sendo macomunadas tudo sendo orquestrado, não sei o que e tudo mais. Eu acho que eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro aqui, pro primeiro aconteceu algum surto, se eu não me engano eu dei 5 estrelas <risos> mas assim, eu fui muito bondoso, muito generoso com essa leituras aqui. E, apesar de né, ter minhas ressalvas e tudo mais, eu gosto dessa história e quero ler o terceiro pra saber no que é que vai dar, né? Porque falta só um e eles são tudo bem fininho assim, então é uma trilogia que não demanda muito tempo, nem muito esforço pra se ler e, enfim, passar o tempo. É isso, sabe? Quando eu tô disposto, eu me diverto com pouco. <risos> e recomendo também pra quem tiver interesse de conhecer e não estiver procurando uma história muito mirabolante, com muitas muitos elementos, os, muita explicação, não sei o que, enfim, só quer ler uma história divertida, de Fantasia. Aí, minha gente, tem um livro que ainda não chegou aqui, que eu apoiei pelo Catarse, foi o um financiamento coletivo de Eduardo Leite, que é o livro Maremoto, né? Depois de escrever poemas do isolamento, ele trouxe um romance que se passa em épocas de quarentena e de isolamento aqui no Brasil, em um personagem que se muda da cidade dele para São Paulo, e assim que chega lá... No dia seguinte, praticamente, é instaurada a quarentena devido à pandemia que estamos vivendo atualmente. Daí a gente vai passar pelo dia a dia desse personagem todas aquelas etapas que a gente às vezes viveu e às vezes ouviu falar desde o começo, dele todo esse processo. A etapa de ficar enclausurado em casa com muito medo, no começo os primeiros dias ter vergonha de colocar máscara porque, tipo, era uma coisa que ninguém nunca fez e botar uma máscara é uma coisa brega e químico, sendo que depois virou um item essencial indispensável para todo mundo que a gente sabe que é super importante inclusive usem máscara e fiquem em casa se puderem não ouçam o que o nosso governo porcaria diz, e é isso eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu pretendo gravar um vídeo específico pra ele pretendo ainda trazer esse mês se tudo der certo, eu tô só esperando chegar a minha edição aqui pra poder ficar segurando ele na mão e falando sobre ele pra vocês mas é um livro assim, maravilhoso que eu gostei muito e que tem muitos gatilhos pra quem é sensível com toda essa questão da pandemia né? com tudo que vem acontecendo, questões emocionais e isso é dito no livro a deixar bem explicadinho logo no começo. Já tô avisando aqui pra quem tiver interesse né, de ir atrás. Inclusive, quem quiser ir atrás é só falar com o autor, mandar mensagem no inbox das redes sociais dele que vai dar tudo certo. Daí eu peguei outro livro de um autor que eu gosto muito de ler. As, às vezes gosto mais do que outras vezes, sabe? Mas no geral eu gosto muito que é Haruki Murakami e o livro é Sul da Fronteira, Oeste do Sol lançamento recente da editora Alfaguara né, do grupo Companhia das Letras e aqui é mais um livro que você pode Pode ler sem saber quem é o autor que você vai dizer Hum, isso aqui eu acho que é de Murakami Não apenas pelo, assim, toque de dúvida que rola em todas as coisas que acontecem nessa história, ou, tipo assim, sobre o passado dos personagens via tona, né, voltar depois de muitos anos, fazendo com que o protagonista reflita sobre a sua vida, sobre a sua existência, não sei o que, mas por fazer o leitor mergulhar muito fundo dentro das personagens como poucos outros autores conseguem fazer. Muitos autores conseguem fazer esse mergulho, mas a maneira que Murakami faz é diferenciada, não sei nem explicar. Daí a leitura é rápida, o texto é muito bem escrito e o livro não é cansativo, né? É fininho e é super tranquilo de ser lido. Só que aí gostar, né, das pessoas, gostar do que elas fazem, gostar dos personagens, não sei o que é outra história, né? O livro como, como um todo, sim, muito bom. Agora os personagens, a gente sempre acaba não gostando de algumas coisas, né? De alguns personagens mas normal faz parte da história. Eu não consegui gostar de Hajime que é o personagem principal, apesar de muitas vezes ele me fazer pensar como ele pensava e eu ficava, não, mas sim, Tipo, esse aqui é um livro curto, né? Então, se você quiser começar a ler Murakami, por exemplo. Eu acho que pode ser uma boa porta de entrada, porque não é um dos livros mais complexos e mais densos dele. Pra mim, ainda não superou Tsukuro Tazaki e Seus anos de Peregrinação como o melhor livro, mas também é um livro muito bom. Inclusive, se você quiser começar a ler Murakami por Tsukuro Tazaki, eu acho que eu recomendo. É muito bom, muito bom. De verdade, esse eu favoritei. Esse aqui, o Sul da Fronteira, Oeste do Sol, eu dei 4 estrelas, eu acho. Ou 3,5, não lembro. Aí pronto. Aí vamos para o sucesso que vai ser lançado em breve, em muito breve, aqui no Brasil, dia 14 deste mês de junho de 2021, vai ser lançado aqui no Brasil, Malibu Renasce, de Taylor Jenkins Reid, autora de Os Sete Maridos de Devin Hugo e de Daisy Jones and the Six. Aqui a gente vai conhecer Nina J. Hood e Kit, que são quatro surfistas irmãos que vivem em Malibu, e Nina vai dar uma festa porque ela dá essa festa todo ano, e aí essa festa vai celebridade, vai artista vai tudo quanto é gente, e o povo fica louco, só que vai ser um grande caos <risos> essa festa e ao é tempo todo a gente, nessa tensão para chegar nessa festa, ao mesmo tempo que a gente conhece a vida dos protagonistas desses quatro irmãos, a relação entre eles ali, e a infância deles também né? como é que os pais dele Mick Riva, que é um personagem que aparece nos outros livros da autora e June se conhecem, constroem a sua relação e as coisas vão acontecendo É um livro, olha, sinceramente Eu tenho um vídeo gravado específico sobre ele Eu vou deixar aqui nos cards também pra vocês verem Se tiverem interesse Eu recomendo que veja, porque eu não vou falar muito aqui sobre ele Mas é um livro que faz você ter muitos sentimentos Pensar muitos pensamentos Sentir muito pelos personagens Se colocar no lugar deles, torcer, vibrar, chorar Enfim, ela tem esse poder já A altura né, de fazer brincar com os sentimentos do leitor Nas histórias dela E fazer a gente se sentir muito imerso Em toda a ambientação que ela cria lá, na, na época em que o livro se passa Malibu Renasce, fiquem atentos, dia 14 de junho lança no Brasil, se quiser comprar usa o link aqui do canal do Elefante Literário, sempre tá aqui no box de descrição, na bio do Instagram, também tem um link lá que você clica, vai estar tá o, o link pra comprar livros na Amazon ou o que você quiser comprar na Amazon, que vai ajudar muito o canal também. Essas foram as minhas sete leituras do mês de maio de 2021, eu não vi a hora de trazer esse livro, esse livro não esse vídeo tava só enrolando pra gravar, mas gravei aqui está pra vocês. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários o que é que você achou, se você quer ler algum deles, tem interesse, não sei o que, bota aqui seu comentário, ou então, dizendo um emoji só pra eu saber que você passou por aqui como desse Tami de Carve. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Segue o Elefante Literário nas redes sociais pra ficar ligado em tudo que tá rolando e a gente se vê já já. Valeu!